Oi gente linda, tudo bem por aí? Hoje eu vou ensinar para vocês uma trança que é muito pedida aqui no canal Que é a de cinco mechas Eu tô ensinando para vocês uma primeira parte só a trança E uma segunda parte para fazer ela embutida Inscreva-se no canal e não sai daí não que eu volto já já A trança de cinco mechas, eu começo ela com três. Gente, esta é a forma que eu faço e que eu gosto de ensinar, porque eu acho fácil. Comecei a trança de três pontas, ó, três mechinhas. Passei, passei. Agora, no lugar de passar essa pra cá, não vou passar. Eu vou reservar, ó, o que, que eu vou fazer? Vou colocar aqui, aí eu vou pegar outra mecha e substituir aquela. Então, agora sim, eu venho passando por cima. Esta da ponta é a mesma coisa, eu vou sempre fazer assim, a da ponta, ao invés de eu, ao invés de passar, eu ponho lá pra cima e substituo, eu vou passar esta aqui, ó. Então, aqui eu já estou com cinco mechas: três na mão e duas reservadas lá em cima. Ó, aqui eu deveria trazer a próxima para cá? Não. Vou soltar, eu vou trocar, esta vai subir, esta sobe e esta é a que passa. A mesma coisa, não vou a da ponta, vou descer. Trocar, ó, e passar aqui. É Este é o jeito que eu gosto de fazer. Vou descer. Ao invés de eu passar esta, não, eu troco com a da ponta, ó. Reservo lá. A outra ponta, a mesma coisa, ó. Vou descer e trocar. É essa que eu vou passar e essa vai subir. Você pega tanta prática que acaba nem precisando subir essa mecha da lateral reservando. Ó, você vai trocar e basta deixar ela solta aqui na lateral. Do outro lado a mesma coisa, ó. Vamos trocar e já cruza aqui no meio. As duas da ponta, troco. Cruzei com a do meio já as duas da ponta eu troco mais uma vez troquei cruzei com a do meio aqui ó troquei e já cruzo com a do meio Agora, você deixa a trança da forma que você quiser. Essa trança você pode trabalhar, deixar ela assim mesmo, se você preferir, soltar as laterais. Prontinho! Essa é a trança de cinco pontas. É normal, sem embutir, sem nada. Vamos fazer agora ela embutida, para vocês verem que... Também não é difícil a trança de cinco mechas embutida. Eu não coloco, embora eu separe as mechas também das laterais, eu não coloco as presilhas aqui para reservar, porque eu vou precisar tirar as mechas aqui das laterais para embutir, então vai me atrapalhar se eu deixar as presilhas ali. Mas, o princípio é o mesmo. Passei... Passei. Peguei a quarta mecha, que aqui eu tenho três, certo? Peguei a quarta mecha, vim por baixo. Por que por baixo? Você tem que observar a anterior. Essa anterior, ó, ela está embaixo da outra. Então, nesta daqui, ela tem que vir por cima. Por isso que aquela ali entra por baixo. Agora, eu vou continuar aqui. E aquela trancinha de lá, e aquela mechinha do outro lado, do lado esquerdo, a mesma coisa, ó. Ó, ela tá embaixo. Então, aqui, ela vai ter que ficar em cima. Ó, que ela tá embaixo... E aqui ela entrou em cima. Soltei aqui também. Então, eu vou sempre trabalhar com três mechas na mão. Tenho as cinco mechas aqui. Ó, agora eu vou trocar aqui. Só que nessa daqui eu vou embutir, certo? Porque essa daqui é a que vai reservar lá pra cima. E agora eu vou embutir nesta, que ela vai até lá do outro lado, ó. Pronto. Agora eu desço aquela lá e vou trocar. Ó, coloquei ela reservada e também vou embutir. Aqui eu tô sempre com três mechas. Vou embutir, ó. Trancei e deveria trançar aqui. Não, vou descer... vou trocar de lugar e essa é que vai subir e aqui ainda vou embutir voltei aqui com três mechas ao invés de passar esta daqui da ponta eu vou trocar de lugar com aquela que foi reservada lá em cima tô passando por baixo e essa aqui é que sobe, pronto. Ela ficou na reserva e aqui eu também vou embutir. E agora, de novo do lado de lá. Ao invés de eu passar esta daqui, eu vou trocar com a da ponta. E a da ponta sobe. Esta da ponta deveria cruzar com a do meio, mas não, eu vou trocar com aquela que está reservada lá em cima, vou trocar por trás e essa daqui é que sobe para ficar na reserva. Desci, troquei, reservei, esta daqui é a que vai embutir, vou embutir nesta, E é ela que vai cruzar mais uma vez agora do lado direito então esta daqui ó tem a trança de três pontas aqui essa é a que deveria cruzar mas não vamos trazer a reserva lá de cima trocar de lugar com ela sempre na ponta e ela é que vai subir ficar na reserva e essa vai vir cruzando só que antes de cruzar eu vou embutir nela aqui embutir nela e agora eu vou cruzar vou fazer mais uma de cada lado não vou passar dessa aquela e vou trocar de lugar e esta sobe vou embutir nesta daqui e ela vai cruzar aqui no meio. E a última, lá do outro lado, que eu desço e cruzo, troco de lugar, vou embutir e vou cruzar. Agora eu vou fazer mais um pouquinho, só que sem embutir, apenas trocando de lugar. Gente, aqui embaixo vocês colocam o adorno que vocês quiserem, ou se preferir, pode cobrir com o próprio cabelo. Sempre fica a seu critério de deixar ela apertada, justa, ou alargar as laterais. Prontinho, pessoal! Terminamos a nossa trança, e agora eu vou fazer a hora do beijo! A hora do beijo de hoje é um pouquinho diferente, que eu não estou fazendo a trança, eu já terminei. E vai para Michele Siqueira, ela é de Manaus, no Amazonas. Um beijo, Michele, muito obrigada. Outro beijo vai pra Uiara, ela é de Aparecida, em São Paulo. Também agradeço, um beijão pra ti. E mais um beijo para Luzia Cândida, ela é de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Luzia, um beijão para você, obrigada pela participação. E se você também quer participar da Hora do Beijo, deixe nos comentários o seu nome completo e a cidade onde você mora. Se você quiser mostrar sua trança aqui no canal, nós temos um grupo no Facebook, que é Tranças e Penteados Grupo, lá no Face, para você ser membro e postar as suas fotos que vão aparecer aqui. Não se esqueça de deixar o seu nome e a cidade onde você mora. Muito obrigada por assistir esse vídeo, quero deixar um super beijo para todos vocês e até a próxima!